Oi pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula do nosso curso de instalações pradiais, e na aula de hoje é a nossa aula de apresentação, é a aula que eu vou falar um pouco de mim e do que a gente vai ver ao decorrer do curso. Nessa nossa primeira aula, a gente vai ver um pouco também do nosso projeto, né? A nossa planta, a planta de layout, o que é que a gente vai tomar como base para fazer todo o nosso projeto de instalação, tá bom? Então, me chamo Thalita Souza, para quem não me conhece, eu sou arquiteta e urbanista formada pela Faculdade Exuda, também sou técnica em edificações formada pelo IFPE, e também sou técnica em design de interiores formada pela Escola Miguel Batista. Eu tenho um domínio em algum desses programas, tá? AutoCAD, Reft, SketchUp, Lumio, Promob, 1.000, 3ds Max e Photoshop. Aos poucos, a gente também vai estar é, atualizando a grade de cursos, né? Desenvolvendo esses cursos para vocês também. Tá? Então, vou falar um pouco mais agora do projeto que a gente vai trabalhar no nosso curso. Tá? Então, a gente vai trabalhar com o AutoCAD 2019 na primeira aula. Né, vocês já aprenderam a como baixar e instalar o AutoCAD 2019. Então, já está todo mundo com seu AutoCAD 2019 instalado e a gente vai começar a trabalhar nosso projeto dentro desse AutoCAD. Lembrando que não é um curso voltado para o AutoCAD, então ferramentas básicas eu não vou ensinar aqui, a gente tem outros cursos né, que ensinam a mexer no AutoCAD desde o básico ao avançado, então a gente não vai se deter muito a essa questão do, do AutoCAD como um todo, né? a gente vai só trabalhar a questão da instalação para ele mesmo, então eu recomendo a quem não tem nenhum domínio no AutoCAD procurar o um curso, né, na, na nossa grade de curso a gente tem um curso de AutoCAD, tá bom? Então aqui tá nosso projeto, projeto bem simples, pequeno, né, não muito grande, porque o foco mesmo é ensinar para vocês toda a parte de instalação, né, desde o básico ao avançado. Então a gente vai passar pela alocação de pontos, né, alocação de tomadas, interruptores, iluminação, né, no cálculo de iluminação a gente vai trabalhar a 5410 e a 8995, né, para iluminação a gente vai mostrar o comparativo das duas normas, vocês vão ver mais na frente e vão entender o porquê. Então tá aqui o nosso projeto, aqui a gente tem a nossa garagem, né, toda a nossa área externa. Tem aqui a entrada da casa, sala de estar, sala de jantar, uma cozinha tipo americana, área de serviço aqui fora, circulação, dois quartos e um banheiro social. Aqui a gente tem um um deck, onde a gente tem um, um furo. E aqui tá toda a nossa nossa área externa do nosso imóvel, né, da nossa edificação. Então, baseado nesse móvel, a gente vai alocar todos os pontos elétricos, né, que seriam as tomadas e os interruptores. Todo o nosso projeto luminotécnico vai ser feito aqui também, tá bom? Então, baseado nesse projeto, a gente vai é, pegar as áreas de todos os ambientes, a gente vai ver nas, próxima, nas próximas aulas o porquê. Eu preciso ter a área e o perímetro de cada ambiente desse, porque esse é o meu pontapé inicial, para eu começar a alocar meus pontos elétricos, tá bom? Então é isso, pessoal, essa aula é realmente para vocês conhecerem um pouco é, do projeto, né? Um pouco mais sobre mim, que vou estar tá acompanhando vocês ao decorrer de todo o curso. E espero que vocês gostem, até a próxima e tchau, tchau!